É, tropa, a turma do Faz o L não para de crescer. Os arrependidos já estão formando fila e temos que mostrar aqui o pessimismo do desgoverno do Dilma. Mas, antes, eu estou começando uma agência de relacionamento para as pessoas que têm o coração verde e amarelo. Primeiro, eu estou registrando as damas de forma gratuita. Então, se você, independente da sua idade, independente de sua vida, se você hoje quer encontrar um bom partido verde e amarelo, né? não um partido político, um partido do bom, certo? Um bom homem, um bom cavaleiro. Por favor, contate-me no meu WhatsApp, já estou recebendo algumas mensagens. Assim que puder, irei responder todas vocês, certo? Eu estou sendo inspirado por um casamento que ocorreu num dos nossos grupos de WhatsApp e acredito que a gente pode fazer muito. Agora, vamos ao o vídeo. Certo, temos aqui primeiro arrependido do momento. Solta aí, produção. É triste o que está acontecendo aqui no Nordeste. Muito triste. Muitos nordestino, pessoas humildes, hum. é, tiveram seus Bolsa Família bloqueados. Oh, really? Mas não era questão de que eles eram irregulares? De que eles tinham algum probleminha, não é mesmo? O PT falou, ah, é uma pessoa irregular, é irregular. O que acontece é que esse auxílio, o próprio Dilma disse que o, Lula, o Bolsonaro ia cortar, certo? O Dilma disse que o Bolsonaro ia cortar. Só que é o próprio Dilma cortando. E aí o povo começa a acordar para a realidade, não é mesmo? E às vezes eu me pergunto, esse governo é o governo dos pobres. É nada. Tu não acreditou nisso, irmão? Tu foi enganado, pai do L. Esse governo deveria estar ajudando os pobres. Uhum, uhum. Você foi enganado. Eu me lembro que no governo do Bolsonaro, ele não tirava o, o pobre do auxílio, ele incluía. Eu. Não só incluía, mas se ele conseguisse um emprego, ele continuava no auxílio. trabalho trabalhava de carteira assinada uhum. e o governo do Bolsonaro me incluiu. Mesmo eu tendo carteira assinada, minha, e, e ele foi sensível e viu que um salário mínimo não dá para manter uma família. E me incluiu. O governo do Bolsonaro incluiu os pobres. O governo do Lula está tirando dos pobres. É legal. É o que o Bolsonaro tirava dos ricos, né, da, dos ator da, da Lei Rouanet e dava para os pobres. O Lula agora está dando para os atores e tirando dos pobres. Quem poderia imaginar uma coisa dessa? Ai ai, ô oh, saudade do Bolsonaro. Ei rapaz, todos nós estamos com muita saudade. Aqui tem um cabaré, o que aconteceu? Ah. As mulheres foram lá para checar o auxílio e nada. Caos, velho! Caos! Sabe o que fazer? Tem que bater em alguém, coitada. Ó oh, meu Deus do céu. Próximo aí. Próximo. aqui, ó. A galera que foi receber, as mães que foram receber Bolsa Família, ó. Que as se importaram pelo Lulinha. Tá vendo? Mães precisando pra comprar alimentos dos filhos e tudo sem Bolsa Família. Ó. Isso aqui foi em todo o Brasil, as lotéricas assim, abarrotadas de pessoas sem dinheiro. Oh, Faz o L. É a turma toda fazendo L, não é mesmo? <risos> Aí vamos aos cabeças de giro que simplesmente foram a favor do Lula. Tanto atacaram o Bolsonaro e agora não conseguem mais pagar. Passar pano, não é mesmo? A semana passada a gente viu o tamanho da margem que foi dada, né? Com os comentários do Lula totalmente gratuitos, desnecessários ali primeiro. Totalmente desnecessário. Querendo vingança do Moro, usando a expressão lá, depois ainda falando em armação criou. Esse aqui é um dos que mais defendem o governo Dilma do CNN, tá? Não é um cara de direita não, é um canalha que ficou atacando o Bolsonaro por quatro anos. Falando, Dilma, queremos o Dilma. Um barulho e um... E um e um verdadeiro tiro no pé ali para o Lula, do qual ele realmente não precisava. A gente tem problemas acontecendo também, que não são só falas desastradas do Lula. A gente tem, por exemplo, e eu tenho certeza que o Bolsonaro vai pisar nisso, o aumento de invasões de terras pelo Brasil. Oh, really? Quem poderia imaginar que o MST estaria invadindo terras no governo do Dilma? Esse cara é um incêndio. Aumento de invasões em diversos estados. A gente teve São Paulo, a gente teve Bahia, teve Goiás. Diversos estados, e até agora, sim, aí é uma falta de fala, né? Sem a manifestação do presidente da república para tentar minimamente botar ordem. Isso alimenta aquele fantasma, um fantasma de uma direita meio extrema, mas que ela vê confirmado, de que não, voltou o PT, agora é o... Ai, ai, direita extrema. É o... Você já virou alguém deles falando sobre direita light? O campo vai pegar fogo. Para muita gente, esse discurso de crítica e de medo com relação ao governo PT vai fazer todo sentido. Eu tenho certeza que o Bolsonaro... Ah, será? Será que vai fazer algum sentido, cara? Nossa, que, que especialista em análise! O Bolsonaro vai explorar isso também, sem falar da bateção de cabeça. Talvez ter diminuído um pouco agora, mas de forma alguma acabou. A bateção de cabeça econômica, né? que a gente tem o Lula uh, discutindo com o Roberto Campos Neto, inicialmente até acusando, uh, querendo que o Banco Central baixe juros na canetada. Tem o governo querendo rever, revisar ou até cancelar a privatização de estatais, coisa que o Congresso já deu todas as mostras que não vai acontecer, mas mesmo assim parece que o governo insiste. Então, acho que o governo, sim, dá muita margem de abertura a críticas, que eu tenho certeza que o Bolsonaro vai tentar explicar. Ah, o Bolsonaro vai explorar os críticos. Bolsonaro não precisa falar nada. Bolsonaro precisa falar nada, não falou nada até agora, tá? Fica quietinho aí, que tá ótimo. Meu Deus do céu. E assim, posts como esses têm circulado demais na internet. Aqui tem o Anderson Daniel, escreveu assim: Lula oficialmente presidente do Brasil, coraçãozinho. Oh! Corta para, cara. O Bolsa Família da minha mãe foi cortado. E eu dependo de parte desse dinheiro para me manter na federal. Muito preocupado agora. Continua. Faz, faz o Hélio, imbecil, não é mesmo? E aí? Nós temos o Datafolha. Pro Datafolha falar a verdade, tropa, é que a coisa tá muito feia pro Dilma. Pessimismo com a economia cresce desde posse de Lula. Como é que funciona aí? No levantamento anterior, feito em dezembro, ou seja, antes do Dilma aparecer, depois da eleição, 20% diziam esperar uma piora. Agora, o percentual é de 26%. Nossa, isso em poucos meses, né? Entre os que acreditam numa melhora, houve uma queda de 49% para 46%. É a turma do Fazwell começando a acordar para a realidade. Que um governo socialista só está preocupado em cobrar impostos e destruir a economia. O que, que vocês esperavam? Né? De jornalista ao povo mais humilde, todos estão aprendendo na marra. Quero saber a sua opinião. Muito obrigado pelo seu apoio e até a próxima. Tchau, tchau.